Em limites de funções, é importante conseguirmos representar os crescimentos ilimitados. Então, por exemplo, o crescimento ilimitado pela esquerda é dado quando x se aproxima de c, por valores de x menores do que c, e f de x cresce ilimitadamente. Se f de x cresce ilimitadamente, não existe limite pela esquerda em c. Porém, podemos utilizar a notação limite de f de x, com x tendendo a c pela esquerda igual a mais infinito. Lembrando que mais infinito não é um número. Podemos observar graficamente esse crescimento ilimitado pela esquerda, utilizando essa mesma notação, quando observamos essa animação. Observe que x é sempre menor do que c, mas f de x está crescendo ilimitadamente. f de x não para de crescer conforme você se aproxima de c.